Será que tá gravando? Vou colocar aqui pra ver no que vai dar. Vamos ver o que vai sair. É o Rick. Pega a na nave faz escrito na função. Só confere, carga grana pros irmãos. Sem falação, se não você vai, arrumar problema então Pega nave nave, faz que tô na função Só confere caga carga grana pros irmão Sem falação, se não você vai, arrumar problema então Esse jacu na minha mão caiu bem Rico e é acostumado, são poucos que tem Esse jaco na minha mão caiu bem Rico e artilheiro, gol mais de cem Sabe, não quero flash Eu nem ligo pra foto E eu faço isso Faço porque posso Sabe, não quero flash Eu nem ligo pra foto E eu faço isso Faço porque posso Pega a nave faz escrito na função só confere caga grana pros irmão Fica chum. Sem falação Se não você vai arrumar problema então Pega nave e faz escrito na função Só confere caga grana pros irmão Fica chum. Sem falação Se não você vai arrumar problema então Lifestyle Rich Esse é o dilema Lifestyle Rich Não vejo problema Lifestyle Rich, esse é meu esquema Lifestyle rich. Life rich, tá grudado em mim Lifestyle Rich, junto até o fim Lifestyle Rich, que eu faça assim Lifestyle Rich, Life style rich. Elrique É o rique é Elrique É o rique é Elrique É o rique é Listen well to the sound